Para. Hum, Olha. É a vacina. Ao vivo. Estamos ao vivo. Mas você tomou a vacina? Você tomou? Estamos ao vivo? Nós, nós estamos ao vivo, viu? <risos> Gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Amélia. Eu sou aposentada. Trabalhei muitos anos na rede como monitora de educação infantil. E hoje nós estamos aqui no Roda, né, na, no guia da Entrevista, mas, excepcionalmente, eu vou, faz, vou cumprir esse papel de entrevistar, né, nós temos cinco convidados para um tema muito importante para a gente, que é a carreira das monitoras e de agentes de educação infantil em Campinas. Nós temos aqui a Guida Calisto, servidora, advogada, muito tempo na rede. Nós temos a Vera Faria, servidora, é participa da SEBS, é do conselho, é conselheira no Conselho das Mulheres, nós temos o Alexandre Mendel, é Mendel mesmo, né, Alexandre? <risos> que é advogado e sempre está com a gente nas lutas aí, acompanhou na região as lutas aí das trabalhadoras em creche, então ele está aqui com a gente. Nós temos a nossa pré-candidata, vice, Edilene Santana, nós temos o nosso pré-candidato a prefeito, Pedro Torinho. Então, assim, sejam todos bem-vindos, nossa, boa noite a vocês, a quem nos está assistindo. E eu vou pedir para vocês, antes de passar a palavra aí para os meus convidados, né, nesse papel aí que é da Guida, Guida entrevista, mas que vocês compartilhem, tem vários espaços para compartilhar, quem não tem o Facebook, pode ir para o Instagram, é arroba é, Guida quem... Não tem, não tem Instagram, mas tem o Face, pode ir lá no é, Guida Calisto, blog, blogguidacalisto.net.br, e aí vocês ficam tranquilos, vocês podem fazer essa, compartilhar essa entrevista aqui, que nós vamos fazer aqui, com esse tema é tão interessante, nós somos hoje mais nós, né, eu falo nós ainda, gente, ai meu Deus, mas assim, mais de 1.500 monitoras e agentes na rede hoje, são trabalhadores que ficam lá na ponta, e essa, essa discussão, eu acho que é assim, a carreira dos monitores e agentes é muito importante, então vou passar a palavra começando aí pela Guida Calisto. Boa noite, Guida. Boa noite, Amélia. É, <risos> obrigada por... Cumpre aí essa tarefa para nós, né? A gente achou importante que você pudesse fazer essa entrevista. Uma, porque você é nossa parceira há anos nessa luta. E outra, é para a gente poder ter um pouco mais de condição de, de dialogar sobre o tema, né? É a luta da carreira das monitoras, como várias aqui já falaram, né? Antes, antes da gente entrar né? ao, ao vivo, a gente estava conversando um pouco. É uma luta é, de muito tempo, né? principalmente aqui em Campinas. E, mas eu, eu, eu acho, e aí eu queria dialogar também já com os nossos convidados aqui, o Pedro e a, e a, e a companheira Edilene, é que eu, eu vejo que antes da gente, é, antes de se entender né, de fato o que significa essa luta, a gente precisa também trabalhar primeiramente é com o conceito que se tem de educação infantil, sabe? Eu sinto que tem uma, um conceito que permeia assim, o senso comum, que a educação infantil que hoje está nos nossos centros de educação infantil é algo menor, né? É, não é visto como um direito da criança, né? é visto como ou um favor do Estado, ou algo como se fosse caridade do Estado, né, é, há, tem uns que acham que ali é, é um depósito de criança, tem outros que acham, é, que minimizam, né, o, a, a função do brincar, né, que, porque para nós que somos educadoras, a gente sabe muito bem é, o que significa o brincar para essas crianças, né, eles aprendem brincando, né, isso faz parte dessa etapa, né. A educação infantil ela é uma etapa de educação especializada mesmo. E aí, muitos, inclusive muitos gestores, olham com muito desdém para essa, essa importante etapa né, da, da educação básica. Né? Olha como se fosse algo menor. Né? Uhum. E isso, muitas vezes, reflete também, inclusive, na nossa luta quando você olha para isso, não dando a devida importância que a gente deve dar, acha que isso também pode ser, é, é, pode ser qualificado, considerado como se fosse... É um espaço ali que vai deixar as crianças, né? Para as famílias, para as mães que trabalham. E não é assim, né? Então, nós fazemos essa luta há muito, muito tempo, né? A luta da carreira das monitoras. A nossa função é uma função de magistério, né? Muitas monitoras, talvez a Vera vai até falar depois, posso até falar sobre isso, mas que a Vera, inclusive, fez, né? Uma monografia, uma, uma pesquisa sobre o tema. É... Muitas são, são formadas né, em pedagogia, uhum. e porque não tem para onde a gente ir. Não tem, né a nossa função é função de magistério. Não tem para onde ir. Ou você reconhece, de fato, que está na LDB, né? ou você continua, como talvez o doutor Alexandre vá falar também, ou você continua, é, a prefeitura continua agindo de forma irregular, porque é hoje que nós temos no município, né? Uma forma de atender a educação infantil de forma irregular. Então, é, aí só para finalizar, não quero gastar todo, não sei nem se já deu, mas não quero gastar todo o meu tempo, para finalizar é que, é que nós construímos agora a discussão do programa de governo da educação, né? Para o, o PT e o PSOL, né? Para os companheiros é, Pedro Tourinho aí, que está como pré-candidato e, o, e a companheira Edilene, que nos honra muito com a presença dela aqui. Eu fico muito feliz de, de ter a Edilene conosco. E aqui nós somos quatro mulheres negras, hein? Olha só que lindo. Não, quatro mulheres negras e quatro sindicalistas, hein? porque aqui só me <risos> né a, Eu, a Amélia Vera, da, da oposição sindical aqui, e a Edilene, né, dos químicos. Então, é, nos honra muito né, ver a presença de vocês aqui. E para concluir, acho que o Pedro meio que caiu aí, mas a Edilene está aqui, ainda bem que se, na falta do prefeito a vice responde. Então, nós finalizamos agora a discussão do programa de governo, né, da educação, e nós é, conseguimos aprovar né, ali de forma consensual, unânime, né, por todos que participaram, todos que fizeram a discussão do programa de governo, entender né, que, de fato, tem que construir uma carreira para as monitoras, né, é, e, a, e uma carreira, de fato, que represente os nossos anseios aí e, as, e as nossas lutas. Né. Então, quero é, informar aqui, né, e já de antemão, contar aí com o apoio dos companheiros, né, tanto do Pedro como da da Edilene, que essa, essa, essa discussão não é nova, é uma discussão já antiga, né? e é uma discussão de reconhecimento, de fato, da educação pública como direito né? e da educação infantil como, de fato, ela deve ser reconhecida. Eu fico muito feliz por estar junto com esses companheiros aqui, que estão aqui, a Vera, o, o Alexandre, nessa luta. Nós, nós temos uma comissão aqui no município que discute já há tempo. O doutor Alexandre nos... nos auxilia aí nesse, nesse debate também, então é, eu fico muito feliz por estar ao lado, né, nessa, nessa jornada com companheiros combatentes aí, e que de fato entende que essa é uma luta muito importante. Então, só para concluir, agradeço aí a participação e vamos ao, ao debate. Obrigada, Guida, vamos passar a palavra aí para a Vera, boa noite, Vera. Olá, boa noite, companheiros e companheiras. Minha primeira palavra é de gratidão à Guida por esse convite, né? ela que vem já desenvolvendo há bastante tempo esse trabalho de entrevistar e fazer entrevistas tão importantes e que nos envolve tanto. Um abraço solidário ao Alexandre, que é nosso companheiro de luta, e à Edilene, mulher negra da periferia, que está aqui na batalha, seguimos juntas aí. E é o Pedro, que eu não sei onde ele foi parar, né? Mas ele vai aparecer aí daqui a pouco. Eu sou a Vera Faria. Eu costumo me apresentar, né? Para quem que me conhece da luta, que eu sou a mais valia da professora, né? Que a gente trabalha tanto quanto, trabalha até mais horas, porque a nossa jornada é de 32 horas semanais, e a gente ganha bem menos. E, e nos exigido -ex como disse a Guida, Todo o trabalho da professora, na hora das exigências, a gente é da educação, mas na hora de, de, de ter os direitos reconhecidos, aí a gente não é mais da educação. Eu queria destacar na minha fala, como a Guida falou, eu, eu estudei, eu me formei né, pelas políticas públicas do governo Lula, eu fui uma das alunas do PARFOR, né, que é o Programa Nacional de Formação para Professoras, e eu também sempre achei que o governo, né, que o prefeito, a prefeitura, era responsável de dar essa formação. Quando foi em 1989, 90, na, na, no Jacobitá, é, o Brian fez a capatagem da educação infantil, da assistência para a educação. E aí foi criado dois cargos para cuidar da educação infantil, a professora e a monitora. E aí, a mesma exigência da LDB, sendo que todas fossem professoras, continuamos enrolando, fazendo esse embrolho, fazendo concursos para professora e para monitoras, com... que aí foi mudando o nome, né? a nomenca... nomenclatura agora é a gente de educação infantil. Nós somos uma categoria de muita luta, muita luta mesmo. Nós conquistamos as seis horas, a Amélia lembra, a Amélia era da comissão, a gente conquistou as seis horas quando a gente discutiu a 12012, que foi o plano de cargos e carreiras que a gente conquistou a redução da jornada, a redução de salário, no governo Toninho e que a Corinta era a secretária, só que aí a gente não avançou mais na luta, aliás, nós perdemos, né? no doutor Hélio, a gente tinha transformado de 36 para 32, ganhamos 4 horas, no doutor Hélio, eles nos tiraram essas 4 horas, passamos a ganhar 32 e aí o pessoal faz um pouco de confusão de que a gente não quis ir para... Ah, vocês não quiserem ir para o magistério. Não, não é bem assim. Assim como a Guida falou, existe é, um, um grupo, não é todo mundo, mas existem especialistas e professoras que são contra a nossa luta. Isso é um, é um dado, é um fato que está colocado. E a outra coisa é que nós não tínhamos formação na época. Então, é, quando eu estudei, eu pesquisei isso para ver a grande maioria... Nos anos 2000, não tinha. Agora, ao contrário, a grande maioria já tem formação em pedagogia. Então, quando a gente solicita essa recepção no cargo, a gente não está fazendo nada que não seja legal. Porque a gente defende o concurso público e a gente defende que as monitoras sejam acolhidas dentro do cargo de professora de educação infantil. Então, essa é a nossa luta assim, há muitos e muitos anos. É uma alegria tanto estar aqui, porque a gente pode conversar com o Pedro e com a Edilene, que são pré-candidatos aí, e que a gente sabe que a gente está na luta, mas na verdade é uma luta política, que é o prefeito que decide, né? Inclusive, quando a Guida assim, recapitulou, que a gente retomou a luta no ano passado, a gente fez essa comissão que está. É, apresentamos esse projeto que o doutor Alexandre vai detalhar mais, né? Nós apresentamos, nós protocolamos tanto lá para a Secretaria dos Recursos Humanos, Secretaria da Educação, como para a Câmara de Vereadores na Comissão de Educação. Isso no começo desse ano nós fizemos isso, fizemos um movimento na Câmara, que fomos acolhidos, graças ao Pedro também, fomos acolhidos, fomos levados ao líder de governo, que encaminhou uma reunião com a secretária. Então, nós estávamos no auge da luta, em março, e veio a pandemia. Então, com a pandemia, a gente... É, não que a gente deixou de, nós conseguimos fazer algumas reuniões ainda enquanto comissão, conseguimos conversar com algumas é, com umas autoridades, mas, enfim, nosso, os nossos protocolos estão parados, inclusive o PETA, né, que é o presidente da Comissão de Educação, chamou uma reunião pedindo a presença da Secretaria da, da Educação, né, alguém, o supervisor, a própria secretária, e a gente não teve esse respaldo. Foi a Miri que foi nos representar lá junto com o doutor Alexandre. Então, nós não estamos parados, embora aconteça a pandemia, a gente está em luta ainda e a gente espera muito que a Edilene e o Pedro, eleitos, né, primeira fase para o segundo turno, na segunda fase, é, é serem eleitos possam aí assumir conosco essa responsabilidade de corrigir, na minha opinião, uma grande injustiça, porque isso vem, essa injustiça ela vai se formando na medida que a gente separa. É, o cuidar do educar, o pensar do fazer, isso não existe, quem pensa faz, é isso que acontece na educação infantil, eu penso o bem da criança, eu penso a criança aqui, agora eu faço junto com ela, eu não vou pensar, fazer o um roteiro para a Guida fazer para mim, isso não existe na educação infantil, não existe auxiliar, a pessoa está toda envolvida no cuidado e na educação da criança, porque cuidar e educar são processos indissociáveis, como disse a Guida. Então, eu espero muito que e essa injustiça seja, embora em tempo de pandemia, embora em tempo de dificuldades, essa injustiça que eu digo que faz 30 anos que nós estamos esperando por isso, seja corrigida. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, obrigada, Vera. Eu acho que é importante esses depoimentos, que são monitores, que estão no dia a dia, né? Que é um pouco o que a Guida e a Vera colocam. Nós... É, enquanto monitores, você planeja, você cuida, você... A criança não vai falar assim, olha, professora, é, ensina eu alguma coisa, ou fala para a monitora, ai, ai, o Caio! O Caio está aqui, é. sempre presente. Sim. E hoje tem uma, tem uma outra, um outro participante aqui também, não, não, não, não derruba o celular não, meu lindo. Está aqui também, ó. Ai, hoje aqui Qual a gangue bem? veio em um peso. Nossa, legal! <risos> Então, os que dois bom. aqui. Mas assim. Mas é eu, eles já vão. Porque são, assim, são testemunhos vivos de que nós vivemos assim, nós educamos e cuidamos, né? Então, é importante essa fala. Quem está chegando agora aí, nós estamos discutindo aí nessa entrevista, é a carreira dos monitores e agentes. Agora, nós vamos passar por Dr. Alexandre Mandel. Boa noite, doutor, que acompanha a nossa luta há muito tempo. Na região ele tem acompanhado várias é, organizações que estão aí num processo de valorização, de reconhecimento. Bom, boa noite, é, Amélia, Guida, Vera, Edilene, Pedro. Parabéns aí pela convocação dessa, dessa atividade. É, estamos entre companheiros, companheiras, mas a atividade tem uma função aqui, que é a gente ajudar no debate, explicando para os nossos, né, os dois co-candidatos, né? então a Edilene e o Pedro, que estão com uma tarefa né, de, nessa, nessa pré-candidatura, é, de entender o que essa luta histórica reivindica, mostrar que ela passa por uma decisão política, um compromisso de classe, uma, um compromisso de defesa dos serviços públicos, da educação infantil. Né? Então, é uma pauta política, mas que se expressa também juridicamente, e eu estou responsável aqui para resgatar um pouco isso, né? porque quando a gente apresenta politicamente e juridicamente essa reivindicação, a primeira questão que aparece é que é inconstitucional, e que essa reivindicação então, não merece é, qualquer acolhimento jurídico muitas vezes se escondem através né, de uma questão jurídica para negar uma decisão política. Né? Então, o que eu quero aqui, a minha função, é demonstrar que juridicamente tem todo o respaldo, e não sou eu, Alexandre, aqui, que estou dizendo isso, existe um acúmulo por dentro é, do meio jurídico e que reforça e que respalda é, tal reivindicação. Então, é, primeiro, quero esclarecer de que é, é uma pauta que envolve... É, uma profunda solidariedade dentro da educação, todos os segmentos da educação devem entender o que significa essa luta da, da educação infantil, porque muitas vezes ainda tem um preconceito e que reproduz, inclusive, um preconceito de gênero, porque a educação infantil tem toda uma característica da luta das mulheres, uma luta histórica, seja pelo atendimento dessas reivindicações, que normalmente são as mães, né, como se deu historicamente a luta da creche, mas também um preconceito é, por ser algo supostamente inferior aos demais segmentos da educação e a gente tem que ser muito firme para dizer que isso é preconceito porque pela lei desde 1988 não tem mais essa divisão uhum. antes desse cargo era vinculado à assistência social era uma noção de cuidado né e por isso então essa caracterização das creches no início né com os cargos que têm diferentes nomes né, mas era uma noção ainda do cuidar. A Constituição Federal trata, parece redundante, mas a gente precisa reafirmar isso, de que a educação infantil faz parte da educação, faz parte da carreira do magistério, com direitos e deveres. É, e os municípios, então, precisavam estruturar a sua educação infantil a partir de um novo postulado que trazia pela Constituição de 88. Os municípios, então, deveriam adequar a sua realidade municipal, para cumprir a, a, o que a Constituição Federal é, trazia. Isso ficou ainda mais claro com a LDB, a Lei Federal 9.394, de 1996, que deixou ainda mais claro isso. Ou seja, é indissociável o cuidar e o educar, ou seja, todo mundo da educação infantil deve ser recepcionado dentro da carreira do magistério, deve ser tratado como professor, como professora, o exemplo clássico disso é dizer se você tem todas as responsabilidades pedagógicas, porque justamente é indissociável cuidar e educar, você tem que ter todos os direitos decorrentes desses deveres. Não pode o município usar como um cargo menor do que professor? Então, usa, mas trata de outra maneira. E isso fere, inclusive, juridicamente, fere o princípio da isonomia e fere a Constituição Federal. O argumento que eles colocam de que é inconstitucional é porque supostamente né, agride, fere o artigo 37, inciso 2, da Constituição, que seria o princípio do concurso público, dizendo, e provavelmente vocês já ouviram isso, a gente tem relatado, discutido isso, que é aquela coisa, ah, você quer ser professora? Então presta o concurso para ser professora. Essa afirmação é tão grave, para não dizer desrespeitosa, etc., ela é ilegal, inconstitucional, porque diz o seguinte, é, eu estou como professora, porque as minhas funções são de professora, e eu devo ser, tão somente, reconhecida juridicamente neste cargo. Infelizmente, há uma leitura rasa de que essa situação seria, então, uma... É, transposição de cargo, uma transformação do cargo, isso seria inconstitucional. Nada mais equivocado. Porque tantos municípios, e o principal maior município do nosso país, a cidade de São Paulo, capital, fez esse processo. Em Belo Horizonte, também foi feito, e a partir de uma determinação do Ministério Público, que reconheceu que estava ilegal e inconstitucional a situação e determinou fazer essa alteração. Na nossa região aqui, nós temos os municípios que também fizeram, e, lamentavelmente, passou por vários prefeitos e prefeitas aí em, em Campinas, e a gente não conseguiu concretizar o conjunto dessa pauta. E é por isso que nos dirigimos, nesse ano, com um protocolo, apresentando todos os fundamentos jurídicos, mostrando que era uma oportunidade para que o atual prefeito, assim, é, acolhesse essa reivindicação, e arrumasse essa situação que hoje está irregular. Nós estamos aqui diante é, dessas, das candidaturas pelo PT e pelo PSOL, do Pedro e da Edilene, e o que nós queremos é mostrar de que tem todos os fundamentos para fazer e que assumam esse compromisso, uma pauta histórica de mais de 1.500 servidoras, servidores, que estão fazendo tão somente né, o pedido, não é um desvio de função, que é o que dizem que é inconstitucional. O que hoje está acontecendo é esse desvio de função. O que se quer, o que se pleiteia, é tão somente que seja reconhecido. As funções que são exercidas com todos os direitos e deveres. Um grande exemplo para mostrar isso, é para que ilustra o absurdo que nós encontramos, é que, fruto de uma luta histórica da educação, foi conquistada a aposentadoria especial, um direito legítimo do magistério. Qual é a diferença do trabalho destas servidoras, com esse nome, com esse cargo de agente, de monitor, que não justifica, por exemplo, ter a aposentadoria especial, ainda mais sendo da educação infantil, que envolve um desgaste emocional, psíquico e físico, de agachamentos, etc., muito maior. Então, é uma categoria, como é dito, né, com várias vozes em defesa da educação infantil, a Fabiana Canavieira, uma voz importante, que uma atividade recente que eu participei, e a sensação é que é colocado, esse cargo né, tem todo um preconceito, porque é majoritariamente mulheres, majoritariamente mulheres negras, majoritariamente né, atendendo a educação infantil, que é quem precisa desses serviços públicos, é a população mais vulnerável que precisa. Concluo dizendo de que nós temos muita tranquilidade e segurança dessa base jurídica para dizer isso, que não recai em improbidade administrativa, ao contrário, nós, é importante ouvir, por exemplo, o órgão especializado dentro do Ministério Público, que se chama GEDUC, um grupo de educação é, especializado dentro do Ministério Público, e que tem esse entendimento. Tivemos hoje um julgamento no tribunal onde um voto muito importante resgata toda essa base histórica, ou seja, é uma luta que está no STF, é uma luta que é importante, né, teve um precedente importante também com as é, as professoras que exerciam o trabalho nas creches da USP, é um acúmulo que tem sido feito na LESP, no Congresso Nacional, e que é fundamental que em Campinas, de uma vez por todas, isso se concretize. Ou seja, as agentes e as monitoras devem ser devidamente reconhecidas dentro da carreira do magistério, com todos os direitos né, inerentes a, a, aos professores às professoras na educação infantil, e isso é plenamente possível, isso não quebra a prefeitura. Faço só um adendo. Quando argumentam isso, se tem uma diferença de valores, vamos aos cálculos, vamos ver quanto efetivamente é. Segundo, se dá uma diferença, só mostra o quanto durante anos foram negligenciados e é, aproveitados, no que a Vera disse aqui, de uma mais-valia, né, de uma apropriação indevida por parte da prefeitura dos valores... Né, de salários e direitos devidos dessas servidoras. O apelo que nós fazemos aqui a, a, aos nossos companheiros, a nossa companheira Edilena, a nosso companheiro Pedro e a todo mundo que está acompanhando, é que acolham essas reivindicações que são apresentadas no, né, como pré-candidatos, que se somem, né, já estão lado a lado, ombro a ombro dessa luta há tanto tempo, né, e com seus, seus históricos de vida e posição na luta de classes, temos certeza de que, a luta da educação infantil tem tudo a crescer ainda nesse período, com todas as dificuldades da pandemia, mas que na pandemia só ficou ainda mais claro e evidente o caráter pedagógico desses cargos e que devem estar dentro da carreira do magistério. Me coloco à disposição, junto à comissão, nós temos feito um trabalho muito importante de formação, de explicação, e a gente diz né, que quando a gente está com a com a LDB e a Constituição, a gente cola na peça e luta de cabeça erguida, de cara limpa, é, plenamente convencidos dessa reivindicação e me coloco à disposição para seguir esse combate que eu me apaixonei nos últimos anos, estando lado a lado, porque vejo a profunda injustiça que é feita com a educação infantil, o quanto, né, com muita humildade, digo isso, né, para não ser arrogante, mas o quanto o Poder Judiciário não conhece nada da educação infantil, não conhece a realidade do trabalho, a procuradoria dos municípios, né? Então, a gente se somar a esses esforços para que todo mundo, a gente tenha uma força muito grande na luta, ainda nesse ano, mas, quem sabe, em melhores condições para 2021. Um fraterno abraço a todas e todos. Obrigada, amiga foi super importante essa, esse parecer, vamos dizer assim, jurídico, né, porque nessa nossa luta, né, a gente escutava muito, o sindicato mesmo, dirigente lá do sindicato, a gente falava assim, não, isso é ilegal, não existe, e assim, tanto que a gente foi caminhando sem, sem o sindicato, né, então, eu acho que é importante, agradeço muito, Aí vamos passar a palavra aí para Edilene. Edilene, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Amélia. Boa noite, companheira Guida. Boa noite, companheira Vero, companheira Alexandre. E meu companheiro aí de chapa, Pedro Torinho. Eu sou Edilene Santana, pré-candidata a vice-prefeita de Não Campinas, pela frente de esquerda. Eu moro no Jardim Satélite Íris, tenho 41 anos, Sou baiana, cheguei em Campinas em 99 com a minha filha, Me casei cedo, separei cedo, com muita luta hoje estou aqui. Quero dizer para companheiras que reconheço toda a dificuldade, né? Mas também reconheço o valor que cada um companheiro e companheiro, tem. Eu tenho uma neta de três anos. E ela começou a frequentar a creche, tinha um ano de idade. Depois de muita luta também, né? Uhum. Por vaga, porque a gente sabe a dificuldade que nós mulheres pretas da periferia temos, né? Que não é nem o nosso direito, é o direito da criança. Né? e Muitas vezes a gente tem que lutar, batalhar para garantir esse direito. Então, a minha neta começou a frequentar a creche com um ano de idade. Na sala dela, quando ela começou, a, quando ela, é, o primeiro ano dela, tinha 33 crianças, duas monitoras. 33. Então, companheiras, é, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a Heloísa, com um ano e nove meses, saiu das fraldas, com um ano e nove meses, desenvolveu super a fala dela, se tornou super independente. Tudo isso por quê? O trabalho das monitoras. Então, eu acredito que não tem como separar né, as monitoras, os agentes de saúde, né, com a educação. São coisas que andam juntas. Porque a gente não tem como educar sem ensinar. Tudo isso as companheiras e os companheiros fazem numa sala de aula. A gente reconhece toda a dificuldade. Porque eu sempre falo, né? eu com a Heloísa dentro de casa, uma criança só, imagine com 33 crianças para você fazer tudo isso. Então, vocês são umas guerreiras e guerreiros. Tem que ser super supervalorizados. Eu venho também de um sindicato, o Sindicato dos Químicos, aonde a gente tem uma convenção coletiva que com muita luta conseguimos colocar uma cláusula, uma cláusula na convenção coletiva que fala trabalho igual, falar igual. Porque não temos como fugir disso. né? E é uma responsabilidade muito, é uma responsabilidade enorme das companheiras. Então, eu quero dizer que estamos juntos nessa batalha, estamos juntas nessa luta, que vocês têm com vocês uma aliada para a gente estar tá correndo junto com isso toda a dificuldade. A gente sabe que a maioria são mulheres e mães solos, né? assim como eu. Eu sou mãe solo, vou solo né? e sempre vou também levar minha neta, agora não na época da pandemia, né? mas eu sempre ia levar minha neta e pegar e sempre tocar, trocava ali uma conversinha né? com as monitoras. Então eu conheço, não estou ali vivendo, né? porque só quem, quem, quem, quem sabe realmente o que passa é quem sente na pele. Né, mas assim, eu reconheço e sei toda essa dificuldade. E já afirmo desde já aqui com vocês o compromisso de estar junto com as companheiras e companheiros nessa luta. Que só assim né, vamos mudar essa desigualdade. Que de desigualdade nós já estamos cheias, não é verdade? Desigualdade a gente já está cheia. Então lutaremos por igualdade, valorizar Aí, as nossas companheiras e companheiros que cuidam das nossas crianças, se não fosse isso, a gente não podia, não podia trabalhar, o que, que a gente ia fazer? A gente deposita a nossa vida, as companheiras, quando a gente tem um filho ou uma neta, que o amor é muito maior do que o filho, porque eu não sei explicar né, que amor é esse, mas é um amor tão grande, que a gente deposita a vida, a nossa vida e os nossos corações. Né? Então, as companheiras e companheiros têm sim que ser muito bem valorizados. Então desde já aqui firmo com vocês esse compromisso de estar aí junto nessa luta. Seu som, Amélia, tá sem som. Gente, que coisa boa! Eu tava falando exatamente isso da gente ouvir esse compromisso, essa coisa tão forte na gente, no sentido de se comprometer de valorizar desde já. Muito obrigada, Edilene. Agora nós vamos passar aí para o nosso pré-candidato, Pedro Toninho. Boa noite, Pedro. Boa noite, Amélia. Boa noite, Vera. Boa noite, Edilene, Guida, Alexandre. E boa noite para a turma que está nos assistindo e nos acompanhando aí. Né? Muito bom. Opa, peraí. Acho está meio baixo, né? É, então, boa noite para... Para todos e todas. É, o Caio está aqui querendo participar da live. Se deixar, ele sobe em todas aqui e participa. Inclusive, eu quero começar por aí. né? É, eu é, sempre tive um olhar muito, é, é, vamos dizer, parceiro e, e, e muito solidário com essa agenda que a, a Vera e a Guida sempre foram grandes protagonistas dessa discussão é, dentro do espaço da Câmara de Vereadores, mas a partir do momento em que eu me tornei pai, e comecei a acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos. né Eu tenho um filho de três anos, um filho de um ano e quatro meses, e uma filhinha de 100 dias. né E, e a partir do, do, do que eu fui, fui, fui aprendendo e, e vendo o desenvolvimento dos meus filhos, a, a dimensão da importância da educação infantil, para mim, ela ela ganhou um, um outro contexto. né Acho que quando a gente realmente vivencia o que é o desenvolvimento de uma criança, a gente abandona por completo qualquer é, ilusão de que a, a, a educação infantil é depósito de criança, que é, não se trata de uma etapa absolutamente fundamental do processo de desenvolvimento da criança, que tem um monte de, é, é, é, de, de, de elementos do desenvolvimento infantil, que o, o ambiente da, da, da educação infantil tem capacidade de contribuir imensamente Caso, caso as crianças tenham um ambiente adequado, bom, bacana né, para o seu desenvolvimento. Tem, tem questões, questões ligadas à nutrição das crianças, que tem uma importância enorme também. Então, são, tem um monte de dimensões que fazem com que o ambiente da, da educação infantil, todo esse contexto, seja um ambiente da mais elevada importância quando você pensa um plano, um desenho de cidade que se preocupa com o futuro da cidade com as crianças que vão se tornar adolescentes, jovens, adultos, e que vão, vão, vão estar vivendo a vida delas na cidade, e que, é, em não recebendo é, é, condições adequadas de, de oferta de educação, nesse momento, já começam por aí a sofrer a, a, a, a, a escalada de é, é, prejuízos provocados pela desigualdade, né, e que a gente sabe que é, é, são elementos que estão... É, é, vamos dizer, que contradizem né, um discurso, muitas vezes, é, é completamente falacioso, da meritocracia, que acha que, né, que, as, que, que estabelece que, que as pessoas todas têm condições iguais, quando a gente sabe que, muitas vezes, não tem. Porque, muitas vezes, de fato, né, as ofertas são muito distintas. A gente acompanhou, ao longo desses oito desses anos em que eu sou vereador, eu vivi vários momentos em que eu pude ver e, e, e lamentar e lutar contra situações que que produziam contextos distintos de, de, de oportunidades de desenvolvimento de né, a luta por exemplo pela questão da, da alimentação escolar né a qualidade da, da, da alimentação escolar na cidade de Campinas que sofreu altos e baixos muito grandes ao longo da administração é, do Jonas Donizete, né e isso sempre foi um motivo de orgulho para nós do PT particularmente porque é, da, da esquerda né do campo progressista porque a gente sabe que a, a mudança radical na qualidade da alimentação escolar na cidade de Campinas foi obra dos, do, do, do, dos do nossos governos, né? Do, do, do governo que, Toninho é, Zalene, que vem dar um outro sentido para a alimentação escolar na cidade de Campinas, a gente passa a assumir a, a, a alimentação das, das, das crianças também, da educação estadual, inclusive, na cidade de Campinas, né? cria-se o banco de alimentos, tem um monte de saltos que a gente dá nesse sentido, então, a alimentação escolar de Campinas, que sempre foi considerada modelo nacional, ver isso oscilar, por exemplo, sempre foi motivo de muita angústia para mim. E, da mesma forma, é, para dar um exemplo, só um, né, da mesma forma, ver questões como, por exemplo, o dimensionamento das, da, da, da relação né, de, de educador e, e, e estudante, eu gosto até mais da palavra estudante, mesmo quando são pequenininhos, né, a questão mesmo de... De, de compreensão sobre os, os sentidos de cada uma das palavras que a gente usa para se referir a, a esses jovens, e, e, e a gente vê a situação que é provocada pela pela pela baixa taxa de abertura de novas vagas de educação infantil na cidade de Campinas, que faz com que o processo de judicialização seja uma das um dos principais meios pelos quais muitas famílias é, é, conseguem que seus filhos acessem a educação infantil, pública é, na cidade de Campinas e aí a gente começa com o dimensionamento A e termina com o dimensionamento A mais 10, A mais 15 né, é, sempre criando um, um desafio muito maior para as equipes. E outro elemento que vocês estão colocando aqui, que sempre foi muito caro para nós é a questão da disparidade de é, é, é, reconhecimento das atribuições que, das funções que são exercidas né, por diferentes é, é, categorias dentro do espaço da educação infantil quando as responsabilidades e o contexto prático concreto que se dá nas, nas, nas escolas a gente sempre soube que na verdade são iguais então eu como vereador sempre tive esse compromisso com, com o movimento né das monitoras e eu acho que o termo é no feminino mesmo, né, é, das monitoras da educação infantil, o termo é no, no feminino, porque é uma absoluta maioria, que assim como aqui, né, também acho que o certo aqui é, é, é se referir a tudo no feminino. O é, uh, sempre tive esse compromisso muito, muito é, concreto por entender que esse era um problema, o um problema da, da, da diferença de... de, de, de, de é, da, da, da não inserção na, na carreira, do não reconhecimento do monitor como... como parte do quadro da, da, da educação, um problema é que não era nem de longe insolúvel diante da, da situação da lei brasileira. Essa era uma... Se fosse insolúvel, se a gente estivesse diante de um problema que não existisse alternativa para resolver, talvez a gente não tivesse condição concreta de falar, olha, a gente vai resolver isso. Né? Mas isso não é uma verdade, isso não é verdade. Isso já aconteceu em vários municípios do Brasil, né? em vários municípios do Brasil, esse problema já está no passado, né? Eu, inclusive na capital, em São Paulo. Né? Então, Sim. posto isso para mim, é, é, é um compromisso que, que eu, eu, eu sei que está no programa, que a gente tem construído, nesse né? programa que me enche de orgulho de ver né um programa participativo, que nós temos pautado, construído, com centenas, centenas e centenas de pessoas envolvidas com o pensar, o sonhar, o desejar e o, e o, e o construir caminhos para uma Campinas diferente, uma Campinas com mais justiça social, uma Campinas com mais respeito por todos e todas, né uma Campinas que é, é, projete um, um horizonte para a nossa cidade, que seja um horizonte de realização da potência que essa cidade tem, de ser uma cidade garantidora de direitos, uma cidade de oportunidades, de, de, de emprego, de trabalho, né, de justiça social. Então, essa, essa, é, é, é, esse programa para nós é, é, é muito, muito, muito precioso, né? E a gente, então, eu, eu, igual falei, para mim está muito claro que isso não só tem que estar no programa, mas como a gente tem que fazer uma afirmação é, clara, transparente aqui, né, de que nós, que a nossa pré-candidatura está comprometida com a resolução dessa questão. Né? Então, Legal, então, isso para nós é uma coisa que a gente fala com muita é, tranquilidade, né? eu e a Adilene aí temos conversado muito é, é, sobre vários temas, né? vi agora aqui a, a colocação da Edilene, e, e é isso, não dá mais para a gente ficar é, empurrando com a barriga problemas crônicos, que em outros lugares já tem 15 anos que estão resolvidos, e que perpetuam uma situação de injustiça que indiscutivelmente repercute em, em um contexto de prejuízo, tanto para os servidores, quanto, é, especialmente, para os estudantes né, para as famílias, para todo mundo Então nós precisamos ter essa clareza Essa tranquilidade né? E de, de entender que é isso Nós, nós, nós acho que vamos uh, O caminho é esse, o caminho é Para tratar dessa questão, é resolver isso Certo? Então, certo. companheiras, companheiros Acho que esse é, é um bom momento né, Em que a gente consegue fazer um papo assim E em que a gente consegue essa, Ter essa clareza de que é, é, essa, essa história de luta É uma história que não Não, não que, ela, que ela, ela consta no corpo de compromissos que a gente quer apresentar para a cidade. Tá bom? Então é isso. Vou devolver aí a palavra para a Amélia, para a Guida, para a Vera, para Alexandre. Eu não sei se o pessoal falou, mas é importante lembrar, hein? Nós estamos aqui conversando com três pré-candidatas, pré duas pré-candidatas e um candidato, pré-candidato a vereador. É isso aí, o Pedro acho que caiu de novo. Gente... Mas... Ele congelou. <risos> congelou. É importante. Congelei. Comecei a falar Congelei. das pré-candidaturas, congelou. Né, o Alexandre Manda é pré-candidato pelo PSOL, um companheiro da mais alta qualidade de luta, que a gente respeita, admira, luta junto. Vera Faria, outra pré-candidata também, né, que tem uma, uma história brilhante, super importante na cidade de Campinas. E a Guida também, pré-candidata, combativa, gente boa firme nas lutas de muitos anos. Todo mundo aqui eu conheci, encontrei, é, fazendo luta, né? Então, acho que é importante a gente falar isso, porque é, é, as pessoas né, vão aos poucos, é, é, os nossos companheiros aí que estão acompanhando, vão é, conhecendo também as nossas pré-candidaturas, tá certo? Então, é isso, pessoal. É, enfim, segue, segue o jogo, vamos lá. <risos> Pedro, obrigada, gente. Eu acho que é, nós ouvimos, assim, muita gente aqui, assistindo junto com a gente, então assim, tem muita gente, boa noite, muita gente falando gente de luta, né, são pessoas de lutas, eu vi uma pergunta, que é da Adriana, é, direcionada aí para o Pedro e para a Edilene, que aí eu vou passar a rodada para vocês já irem finalizando todos, todos, tá? mas a Adriana Neves, tem várias pessoas assistindo, Sueli, André Gonçalves, gente, eu não vou conseguir falar a todo mundo, mas assim, brigadão por vocês estarem aqui junto, mas a Adriana Neves, ela pergunta o seguinte, Olá, Pedro e Edilene, caso conquistem a prefeitura, como será feita a valorização da categoria de monitores infantis e como será feita a proteção desses profissionais e das crianças nesse período de pandemia? Obrigada. Gente, essa é a pergunta que teve, nós temos muitos comentários, assim, de boa noite, de tema importante, de que a luta continua, que é falta de vontade desse governo, que a gente tem que continuar a luta, e que bom que a Edilene e o Pedro estão aqui. Então, eu vou passar a palavra e de volta para vocês, e para vocês fazerem a conclusão, e eu vou pedir mais uma vez para o pessoal compartilhem, se vocês tiverem perguntas, podem fazer as perguntas, deixem aí que depois o pessoal responde, o pessoal vê uma forma de entrar em contato, de estar tá vendo, porque vai ficar salva essa entrevista, tá bom? Então, assim, eu vou passar a palavra aí para vocês já irem finalizando a partir dessa pergunta, pode ser... Então, vamos aí. Nida. A melhor? Tá. Pode bom, ser. Tá. É, bom, sobre, sobre a questão, assim, primeiro é dizer para o Pedro e para a Edilene que a gente fica é, muito, mu, muito feliz com esse compromisso firmado, né? E a gente sabe que também não vai ser fácil mesmo para qualquer gestor que foi entrar lá, é, porque as, as pressões vêm, né? Então, a gente sabe que a gente a está gente numa cidade... Num contexto político de muito enfrentamento, né? uma, uma, uma cidade que muitas vezes questionou plano de cargos que reconhecia direitos históricos, né? então a gente sabe que a gente vai ter aí uma disputa muito importante a ser feita. Mas, como o Pedro mesmo disse, ele falou que nos conheceu na luta, então a gente já está acostumado a fazer luta há muito tempo e a gente vai sempre estar tá ocupando os espaços para disputar essa pauta, para disputar né, essa, essa importante valorização aí que a gente milita há bastante tempo. Então, é, então a gente sabe que isso não, não, não vai ser uma coisa tão, tão fácil, tão tranquila. Agora, a gente tem toda a disponibilidade de, do mundo, desde que seja o resultado para esse reconhecimento, que o, que o resultado seja, de fato, esse reconhecimento, né, porque são anos de luta, não é justo o que acontece, na escola, por, eles tentam a todo momento nos desqualificar né, não reconhecer a função dessas trabalhadoras, dessas mulheres né. então a gente tem um, uma, uma comissão que tem feito muito estudo é, que tem, enfim nos pautado aí a construir essa vitória da melhor forma possível então, por exemplo, a gente já sabe inclusive se for necessário né, fazer escalonamento aí de quem já pode ah, é, ser reconhecido imediatamente. É, a gente sabe que se tiver uma questão aí de segurança financeira, a gente vai estar tá, é, trabalhando, sentando, negociando esses pontos. O que a gente quer de fato é que aconteça essa valorização. Porque a prefeitura, como vários aqui falaram já, ela está ilegal. Então, veja, quando o doutor Alexandre falou assim, ah, que tem gente que fala assim, ah, porque, é porque se você quer ser professora, você presta concurso público. Bom, primeiro eu prestei concurso público. Eu não ganhei o cargo. Meu cargo não é, não é cargo de favor político nenhum. Eu fiz concurso público e entrei. E outra, as monitoras. Elas são monitoras porque a prefeitura não faz concurso para a professora no nosso cargo. Se a prefeitura fizesse, nós tínhamos feito e tínhamos entrado. Entendeu? É simples assim. Por que não faz? Não é porque a gente não quer. Quem está incorrendo em, em, em uma ilegalidade há muito tempo é a prefeitura. Né? Ela, é, nós fazemos é, funções similares ali e com, e, e, e com cargos e reconhecimentos diferentes. Isso não existe. Isso Cria uma atenção há anos. Hoje, no local de trabalho das nossas unidades escolares, existe uma atenção o tempo inteiro, né? E cria uma hierarquização totalmente desnecessária, uma, uma hierarquização totalmente nociva para nós, que muitas vezes nos divide no local de trabalho. Então, ou seja, reconhecer isso, como a própria Maria falou aí, na, uma companheira nossa, a Maria Conceição, que é monitora, ela disse aí: não é só uma questão de reconhecer a luta, a carreira das monitoras, né? É, é também reconhecer a educação infantil como um espaço importante, o um espaço de direito, né? É valorizar a educação infantil, é, é, é valorizar essa etapa, a primeira etapa da educação básica, é parar, né? De ir para aí para como como o último governo Jonas tem feito aí, muitas vezes aí ir para a imprensa né, e, ser, e, e ser demagogo. Falar que a, a gente atende as nossas crianças, mas é mentira. Né? Ou seja, uma que falta vaga, a outra que ele oferece as nossas creches para terceirização e não regulariza a nossa situação. Ou seja, a educação infantil ela é o um espaço da educação em Campinas é um espaço é, que é a menina dos olhos da educação. Se ele não olha para isso, não valoriza esse espaço, ele está tá sendo mentiroso, né? Ele não está valorizando essa importante é, pa, é, pasta né, da educação aqui no município. Então, é, a gente fica muito, muito feliz com isso e a gente tem toda a, a disposição né, de, de discutir, de negociar, mas o que a gente vai lutar, continuar lutando, independente do, do governo que é é essa conquista para nós. E para finalizar, a pergunta também da, da Adrianinha aí sobre essa questão da pandemia, é, eu acho que ela deve estar falando um pouco sobre o retorno às aulas. né Bom, eu me posiciono totalmente contrário o retorno às aulas. Eu tenho é, uma opinião muito, muito formada que... As, as aulas presenciais, né? porque as aulas remotas estão acontecendo, as aulas presenciais, ou não, não ter as aulas presenciais, isso está, de, de uma certa forma, é, segurando que o, o contágio da doença se amplie né, muito mais, é, colocar, as, é, abrir as aulas presenciais, muita gente está falando assim, ah, mas as mães estão precisando trabalhar, e a gente sabe disso, né? que as nossas mulheres estão aí sendo pressionadas a, trabalhar, enfim, agora se a gente abre é, as aulas aí, a gente vai colocar mais em risco ainda essa população que está sendo os maior, as maiores vítimas né, da Covid-19, porque quando a gente vai olhar quem está morrendo, quem está sendo contaminado, quem está sofrendo aí nos hospitais, são, é a população mais vulnerável, porque eu sempre falo, né, que a mulher de classe média, a, a, a mãe de classe média, a família de classe média que tem condições de Trabalhar em casa, ela vai ficar com seu filho em casa, ela não vai mandar para a escola. Quem vai, mandar, quem vai ser obrigado a mandar para a escola vai ser a, aquela mulher, aquela família mais, mais vulnerável. E aí a gente vai ampliar o contágio, né? É, nesse, nesse setor aí mais vulnerável. Então, eu sou completamente contrário a isso. E a gente vai fazer luta, tá, gente? Pode ficar sossegadinhos aí que a gente vai fazer luta, porque isso não vai ficar assim, não, tá? Em breve aí. O Jonas vai estar recebendo aí umas, né, uns protestozinhos nossos, umas faixinhas, umas fotinhas, umas fotinhas que a gente sempre gosta de mandar, denunciando ele de, de genocida, né? Porque é isso que ele está, ele tá cedendo aí a pressão aos donos das escolas particulares, aos, aos empresários aí das escolas, né? Particulares. De, da educação e não está de fato representando os interesses da população mais vulnerável. A gente tem questões muito mais importantes nessa cidade para dar conta e ele está preocupado em atender uma pauta aí de um setor que só quer tirar o nosso couro, né? Então é isso. Então obrigada aí pela participação e obrigada a Pedro e Edilene aí pelas, pelas palavras de compromisso. Você está sem som, Amélia, de novo. Antes de passar a palavra para a Vera, eu queria falar que a Maria da Conceição, ela colocou assim, essa luta não é só de valorização dos agentes de monitores, mas também a qualidade da educação infantil, pois bem sabemos que com a valorização de profissionais, atingiríamos a qualidade. Então, é importante, a gente agradece aí os comentários, As, a, a, a Cláudia também fala da equiparação, dessa, dessa, quando você valoriza, você deixa igual, então, assim, tem muito comentário, gente, depois vocês vão poder ver, responder, interagir. Vamos passar aí para a companheira Vera, para o nosso tempo aí não estourar. Gratidão, viu? Gratidão por esse encontro histórico, né? O Pedro falava aí que nós somos três pré-candidatos, somos três pré-candidatos que são unificados na luta, que nós não somos adversários, nem eu, nem Guida, nem Alexandre, nós estamos construindo juntos essa vitória da classe trabalhadora, né? que ganhar com Pedro e de Leme é ganhar todo o serviço público, eu acredito muito nisso, porque essa valorização a gente está discutindo hoje das monitoras e agentes, mas todo o serviço público está sucateado, o SUS está horrível em Campinas, o, o Jonas acabou com a cidade, então a gente precisa de uma bancada forte, de prefeito e vice-prefeita fortes para recuperar aquele patamar que nós tínhamos lá nos anos 2000 do governo Toninho Isalene no serviço público. E lá sim a gente conseguiu ser valorizado. Queria só a, a dizer que... É, nós temos política pública nesse plano de governo que foi... Nós fizemos um plano de governo com 300 páginas, nós somos dois, né? Nós, da educação. E aí nós escrevemos também que a gente vai construir mais creches, porque... Como a Madrid disse aí, a gente não cumpre até os seis anos o período integral. O período integral é de zero até é, três anos e 11 meses. Com quatro anos, a criança já vai para o meio período, né? E sendo que ela tem direito a ter uma escola, um atendimento período integral. Então, se fosse assim, o déficit que eles calculam hoje de quatro, quatro mil e quinhentas vagas, passa de seis mil vagas. E a proposta que o Jonas tem é comprar serviço privado, fazer convém com escolas particulares na educação infantil ou fazer nave-mãe, né? Essa modalidade de empregar dinheiro público no privado, que a gente é contra. Então, no nosso plano de governo, além da valorização das carreiras, reconhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras, também ter os equipamentos públicos, porque é disso que a gente precisa, porque é lá que está a qualidade de serviço público que a gente... Eu sei que a Edilene me disse, viu, Edilene, você me emocionou muito, porque nós, monitoras, e agentes de educação infantil e professores que estão lá conosco no cuidado das crianças de AG1 e AG2, que são os pequenininhos do período integral, nós temos esse cuidado de falar com a família, de estar com a mãe, de pegar a criança. Então, eu tenho uma grande preocupação, quando falo em voltas-aulas, hoje saiu no Diário Oficial uma resolução que está normatizando essa volta às aulas. Provavelmente, a g 3 volta em outubro. Isso, é, para mim, é o cúmulo do absurdo. Como é que você vai deixar a criança pequenininha separada uma da outra um metro, toda hora lavando a mão? Você falava do módulo, né, de 33, 34... Eu já trabalhei em aniversário de 42 crianças. Eu Como é que você todo mundo está lavando mão, e cuidando e limpando? Como é que você vai impedir que uma criança pegue o brinquedo que estava na boca de outra? Então, realmente, só quem não entende de educação infantil que pode falar em volta às aulas sem testar em massa. Não testou! Uhum. Como é que testou o funcionário? Testou a criança. Então, lá, lá na Europa, onde voltou, eles já estão preocupados porque o, o número de casos está aumentando. Manaus, né, lá na, no Amazonas, que as aulas voltaram. Em 15 dias, quase 400 pessoas com Covid. Então, eu acho que é nessas coisas. Vai estar tá no patamar exigido pela ciência para voltar? Se não, não tem como voltar. E aí, põe um monte de regra. Na hora de colocar regra, olha... Para monitores, monitores, agente de educação e professoras. Na hora de colocar as regras para a gente fazer, a gente é da educação. Mas na hora da gente ganhar, a gente não é da educação. Então, eu fico muito feliz aí com, com esse apoio, mas eu estou reforçando aqui as palavras da Guida, vai ter muita luta, viu? Nós vamos para a luta, porque a gente quer valorização em carreira não só para nós, queremos um serviço público de qualidade, porque a população de Campinas merece, porque Campinas... Não é uma cidade pobre, Campinas é uma cidade rica, ela é mal dividida, desigualmente dividida. E aí o que acontece? Famílias como as famílias do Mandela são jogadas fora por falta de, de, de vontade política de resolver. Porque quando quer resolver, resolve. Quando quer falar que tem dinheiro, faz acordo com o empresário de transporte público, faz acordo com o empresário é, da imprensa, mas na hora de dar aumento de salário não dá. Aumenta a nossa alíquota de, de, de desconto do nosso CAMPREV. Então, tudo isso sem discussão com, com os trabalhadores e trabalhadoras. Então, vai ter muita luta, sim, porque a pandemia está aí e a gente vai ter que lidar com isso. E a gente precisa estar unidos e unidas para um, poder construir esse bem-viver. Eu acredito muito em vocês. viu Edilene e Pedro, estou com vocês. Seguimos juntos na luta. Muito obrigada, Guida, pela oportunidade. Obrigada, Vera. Vamos passar para o Alê. Então, é, primeiro também acho que registrar né, uma, uma posição bastante é, responsável que a gente deve ter, né, para além de uma posição aí com outras dimensões, é ser frontalmente contrários a qualquer volta das aulas presenciais, é, enquanto perdurar a situação de pandemia, justamente pelos elementos aqui que foram colocados, né, pelas companheiras, pelo Pedro, mas que fica bastante evidente quando a gente vê quem é que é o usuário desse serviço público. Então, a Covid ela tem um corte de classe muito claro de quem está morrendo, e nesse corte de classe fica muito evidente o corte racial, a população mais vulnerável, e, e não é à toa, então, que é, tem um setor da elite que quer que, né, uma parte volte ao normal para que ela consiga sobreviver. Né? Os dados objetivos já mostram que três quartos da população que está morrendo de Covid no país é quem é, é a população mais vulnerável. Né? Então, dito isso, é bastante evidente que a gente tem que garantir que não volte. Né? E temos que fazer um combate pra, né, urgente, ainda mais com a, é, a publicação feita pela pela prefeitura eh, em Campinas, quer dizer, a postura que o Jonas fez é uma postura drástica, vamos nos mobilizar, nos organizar politicamente, vamos usar pontos de apoio né, dos atuais vereadores, vamos, se é o caso de alguma maneira, com o Ministério Público e outras instituições, mas somente com a ampla mobilização dos servidores, dialogando com a população, né, com a comunidade escolar, é que a gente tem que demarcar isso, então, acho que fica registrado isso e dizer aqui que, então, para o ano que vem, tendo, estando essas condições, e caso o Pedro e Edilene estejam na prefeitura, tem que garantir que a gente não volta às aulas, né? É, o que traz vários dos outros problemas, porque a educação à distância também tem inúmeras consequências nas suas relações de trabalho, né? a dinâmica que, que isso traz né, de um adoecimento... Inclusive do trabalho por conta disso, né? Tem várias dimensões aí, mas se deixar, a gente se a falar. que eu quero deixar claro aqui também com a pergunta que foi feita, e eu acho que pelo conjunto das falas, é de que tem um compromisso, né, que está sendo colocado aqui, publicizado nesse momento, mas que também não é de hoje, né? Quer dizer, o histórico de luta, acho que nós estamos aqui, né, como muita gente que escreveu aqui, privilegiados aqui por estarem, né, com lutadores, lutadoras aí, ombro a ombro, né? e que a gente é, use esse momento, né, com essa atividade aqui, por isso que agradeço, Guida, por, né, o convite, por ter a iniciativa de fazer esse debate, é porque a gente está aqui, acho que o que a gente comunga aqui é que a educação infantil deve ser devidamente valorizada, seja da comunidade escolar, quem se utiliza da educação infantil, é, da rede pública, seja servidores, que são colocados aí no segundo escalão, e não deve ser assim, é, por uma questão política, como foi apresentado, mas fiquei eu aqui com essa tarefa do juridiquês de dizer que a LDB tem que ser respeitada. Eu não quero ler aí né, uma série de coisas, mas o artigo 61 da Lei 93, 94 de 96 diz claramente de que consideram-se profissionais da educação escolar básica os que nela, estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, e daí vem dizer o que são, inclusive o aproveitamento da formação e experiências anteriores, considerando a formação dos profissionais da educação, de modo a atender as especificidades do exercício das suas atividades. O que quer dizer, no juridiquês, que é o que vale a função. Se a gente consegue demonstrar que as funções são de professoras, que é o ato do, né, do educar nas atribuições que são feitas diariamente por essas profissionais, por esses profissionais, devem ser reconhecidos como professoras e como professores, em todos os seus deveres, mas, consequentemente, todos os seus direitos. E é tão, tão simples assim o que se reivindica, mas o que mostra até hoje não ter sido conquistado, apesar de todas as lutas, é porque há um interesse econômico de classe muito forte para tentar frear essa luta. O desafio que nós né, nos colocamos aqui é quebrar essa trincheira para seguir adiante com essa luta. Então, me coloco aqui né, pela comissão, como advogado que tem feito esse combate, de forma muito direta e combatendo, através do protocolo que nós fizemos, as reuniões que nós tivemos com a Prefeitura e com a Câmara de Vereadores, mas também aqui, então, né, foi dito, não, não iria me apresentar né, dessa maneira, mas como pré-candidato a vereador também, de fazer essa, reafirmando esse compromisso com essa luta em defesa da educação infantil. Então, estamos juntos nessa luta, é um prazer enorme de estar tá aqui dividindo essas impressões e o compromisso à educação infantil é que sai fortalecido. Estamos juntos. Obrigada, doutora Alexandre, muito obrigada mesmo. Vamos passar aqui para a Edilene. Edilene. Olá, novamente. É A pergunta da, da companheira, se Adriana. não me engano, a Edna, né? Adriana. Adriana, né? Adriana, desculpa. Adriana, é, essa, essa decisão à volta às aulas, né, pelo prefeito Jonas Donizete, para mim... É uma decisão que ele teve né, irresponsável. Como as companheiras que falou, comigo, falou antes de mim me antecederam, como que você vai ter na sala de aulas uma criança de três anos, né, um ano, quatro anos, e falar para ela que ela não pode chegar perto do coleguinha dela? Isso não acontece. Isso não acontece. Aqui em casa, mesmo a minha tá doida para voltar às é, aulas. Vovó, eu quero estudar. Eu quero ver meus coleguinhas. Eu quero abraçar. Eu quero beijar, porque a gente tem isso com a gente. A gente tem esse, né? Tem esse afeto do toque. Então, assim, é uma é uma, é uma decisão uhum. totalmente irresponsável, né? Em relação a, a, a minhas companheiras. É, e outra coisa, eles não tá nem aí para gente. É, a gente vê a todo momento eles terminam o nosso povo. Ao nosso, ao nosso povo preto, pobre da periferia. A gente não vê nenhum cuidado com a gente, a gente sente isso na pele todos os dias. Então, assim, é inaceitável, nós não podemos, e meus companheiros e companheiras falaram, nós não podemos aceitar, nós não podemos deixar isso acontecer. O que a gente quer é ter cuidado, o que importa é a nossa vida, é a vida acima de qualquer coisa. É isso que é importante o que a gente tem de mais valioso é a nossa vida. Então, já firmei e firmo novamente com as companheiras que vocês têm uma aliada, uma aliada para lutar a todo momento contra qualquer tipo de desigualdade seja ela na educação, na saúde, é, é, no transporte, é, qualquer tipo de trabalho, nós temos que valorizar o profissional. Nós, trabalhadores, que carregamos essa cidade, nós carregamos o país nas costas, e nós somos a maioria. Quando a gente, companheiros e companheiras, entender a nossa posição vocês podem ter certeza que a nossa luta acabará e a gente vai parar de lutar para sobreviver, porque nós vamos viver. Uhum. É isso que precisamos, nós precisamos viver, como os nossos companheiros do Mandela, como os nossos companheiros do Marielle, que luta todos os dias, e sem saber se vai ter um teto para colocar os seus filhos para dormirem. Nós lutamos por igualdade, nós queremos viver bem, porque viver bem é muito bom. Na é verdade, é muito bom viver bem, é muito bom ter uma educação de qualidade, é muito bom ter o um transporte de qualidade, uma moradia de qualidade. E tudo isso está na Constituição, é um direito, só que a gente não tem direito, a gente não acessa esse direito. Não é verdade? Então, assim, tem com vocês uma aliada, uma mulher preta, pobre, mãe solo, vó solo, chão de fábrica, que sabe todas as necessidades, eu sinto na pele, todas as necessidades da maioria do nosso povo. A falta de respeito, de reconhecimento. E nós estamos cansada disso. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso é, é, com a companheira no mercado, Onde o litro de óleo está R$ reais. Sete reais. Quantas pessoas essa pandemia, gente, nesse momento, não tem o que dar para os seus filhos? E são trabalhadores, não são vagabundos, não. São trabalhadores e trabalhadoras que acordam de madrugada. E nesse momento está desempregado e a culpa. É deles porque não tem emprego, como se dependesse da gente estar empregado, ter um trabalho. Sabe? Então, assim, isso é revoltante, nós não podemos aceitar isso. E quando nós, nós trabalhadores, dê a mão um para o outro e falar: Ei, companheiro e companheira, a tua luta é a minha luta, a gente chega lá, eu tenho certeza disso. Nós chegamos... A Vitória, vamos parar de lutar para sobreviver e nós vamos viver, e viver muito bem. Eu tenho certeza disso. Então, firma aqui novamente com vocês, que vocês têm uma aliada nessa luta, nessa caminhada. E até a Vitória, companheiros. <risos> Obrigada, de Legal. Pedro, vou passar a palavra aí para o Pedro. Maravilha. O som. Bem, companheiras, eu vi então a pergunta. Voltou? Não voltou? Ah, sim. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Bem. É... Já muito rapidamente aqui, é... respondendo a Adriana. Adriana, é... eu entendo o seguinte: no contexto da pandemia, quem, quem dita as regras, né? sobre a questão da possibilidade de aglomeração, de encontro de pessoas, de é, produzir é, é, momentos de, de, em que as pessoas vão estar tá, tá juntas em maior densidade, infelizmente é a pandemia, é o vírus, né? Porque enquanto a gente tiver, a gente teve um aumento nessa última semana ainda de novos casos. Nós tivemos uma queda nas mortes, né? nós temos motivos para estar até razoavelmente otimistas aqui em Campinas de que a coisa pode melhorar de fato, né? mas a verdade é que em termos de número de novos casos, a gente está estabilizado, com uma quantidade contínua, vamos dizer, estável de novos casos. Não é que é está agora com uma redução dramática do número de casos. E, de fato, as experiências de reabertura das escolas têm sido muito controversas. A gente tem visto, Peter, a gente falou em Manaus, uma situação é, muito preocupante, mais de 300 educadores que, que tiveram testes positivos para né, a COVID, considerando a mortalidade da COVID, que é uma mortalidade alta, mesmo você é, tendo grupos é, de chamados grupos de risco sem, sem, sem retornar presencialmente, mesmo entre pessoas jovens, a gente sabe que se tiver muita gente contaminada, algumas podem perder suas vidas, podem ter, se não perderem as vidas, ter graves sequelas pulmonares. As pessoas, às vezes, só falam da questão da perda das vidas, que é o pior que pode acontecer, mas se esquecem de falar que a COVID é uma doença que cada vez mais está se, se, se tornando claro a, a, a ocorrência de sequelas que vão acompanhar as pessoas e prejudicar a saúde dessas pessoas ao longo de muitos anos depois, né? Então, é, não se trata de ser insensível, a é uma questão absolutamente necessária, que é, é se pensar e se planejar a volta às aulas. Tem que se pensar, tem que se planejar. A escola, a escola tem um papel importantíssimo, a gente não acha que, que é bom, que é saudável as nossas crianças ficarem fora da escola, longe de nós achar que ah, perde um ano e a vida segue, está tudo bem. Não é bem assim, é difícil, é complicado, é, é um prejuízo. De novo, igual eu falei, ainda mais depois de eu vivenciar isso, eu asseguro a você que todo mundo quer que seus filhos possam ir na escola, entendeu? Tem N motivos para isso e eu também quero que as crianças frequentem a escola o quanto antes. Porém, concretamente, isso só pode acontecer na hora que isso for uma situação segura. Né? Porque se por um lado as crianças não têm casos tão graves na maior parte das, par das vezes, nós temos casos, sim, que são graves. Primeira coisa é essa. Alguns? É raro, é raro. Uma vida perdida de uma criança já é uma catástrofe, uma tragédia, na minha opinião. Uma. tá é, Então, assim, primeiro tem isso. Segundo... Né? detalhe que ainda tem outras síndromes, além da, da, da manifestação habitual da COVID, você tem a síndrome é, é multi, a inflamatória multissistêmica da infância que, que tem sido diagnosticada em crianças com COVID, isso não é brincadeira. Segundo, que você tem educadores e educadoras, que têm uma chance de adoecer mais gravemente do que as crianças. Terceiro, que as crianças, mesmo assintomáticas, podem transmitir, isso é fato. Né? A carga viral, a, a, a quantidade de vírus na saliva, na respiração, é alta. Então, essas crianças podem se transformar em vetores que vão contaminar seus avós, porque a maior parte das residências desse país são residências que são multigeracionais, né? Então, tem avô e tem avó morando na mesma casa. Ah, então faz o isolamento de quem tem grupo de risco e volta quem não tem. Eu ouço isso às vezes com frequência. Isso é um pouco um desconhecimento sobre a, a realidade é, é, é, como é que as pessoas moram, como é que as pessoas vivem, como é que é a dinâmica das famílias do Brasil, né? As famílias, elas são grande, grande, grande parte delas não é o avô e o avó na sua casa, o pai e a mãe com seu filho na outra, são famílias que tem lá o avô e a avó morando junto, no mesmo, na mesma casa, usando o mesmo uhum. é, a mesma cozinha, né? Isso é uma realidade cotidiana do nosso do nosso povo. Então, é um desafio Imenso, imenso, imenso, imenso. Eu, eu não, não, não, não, acho assim que a gente está, que, que, que a gente pega e fala ah, quem está propondo isso é necessariamente, Está é, é, né? Tá tá tá, tá, tá, tá, tá, tá, errando demais da conta, tá fazendo uma coisa inadmissível". Tá errado, mas a gente tem que dialogar com essas pessoas, tem que argumentar e mostrar que essa ansiedade pelo retorno às aulas, sem considerar todos esses pontos, está errado. Quem vai ditar para nós? se dá para fazer isso, é a pandemia, é a epidemiologia. Um dos graves erros que foram cometidos na gestão dessa crise o tempo todo foi desrespeitar a epidemiologia, a ciência, sabe? Foi ignorar que essa doença tem, igual falei, um potencial alto de mortalidade e que é, a gente tinha que ter adotado medidas, outras medidas de forma muito mais consistente, como testagem em massa, isolamento, é, é, de quem era caso positivo... Né, em algum momento ter feito uma, um, um processo de isolamento mais contundente para poder cortar a disseminação do vírus, depois poder controlar melhor a doença num contexto de relaxamento, né, e, e nada disso aconteceu. Hoje, Campinas tem mais de 1.030 pessoas, eu não vi quanto ficou hoje, né, deixa eu olhar aqui, mas é, a gente tem é, é, números muito tristes em Campinas, então não é uma coisa que a gente vai, vai, vai chegar aqui, ó, vamos ver quantos óbitos, infelizmente, nós chegamos é, 1.047, 1.047 vidas perdidas já nas cidade de Campinas, é muita coisa, né? Daqui a pouco, acho que a gente periga de chegar em um para cada mil campineiros ter perdido sua vida, não é, não é brincadeira isso. Então, que a gente tenha essa responsabilidade, né? E eu diria para ti, então, Adriana, que essa é a nossa linha a respeito dessa, dessa questão do retorno às aulas. Não dá para voltar na vigência da pandemia desse jeito, é um risco absolutamente... É, é, é... É grave, é muito grave, tá? É, enfim, é, no mais, eu quero dizer aqui aos companheiros e companheiras que foi um prazer enorme dialogar com vocês aqui, com o pessoal que nos acompanhou, né? Que esse grupo de, de pré-candidatos, a vereadora e a minha companheira pré-candidata a vice, me enchem de, de orgulho e de esperança de que a gente vá ter um, um espaço do Legislativo Campineiro e um espaço da, da vida pública da cidade ocupado por gente honesta, gente de fibra, gente é, comprometida com a, as lutas populares, com a vida da população das periferias dessa cidade, né, e que isso vá é, contribuir para a gente ter uma cidade melhor para todos e todas, né? porque, afinal de contas, esse essa, essa é o cerne do projeto todo que nos embala, certo? Então, uma boa noite para vocês aí, valeu demais, foi um prazer enorme conversar. Amélia, muito obrigado, querida. Obrigado, hein? Valeu. Tchau, tchau, Sim. pessoal. Eu agradeço vocês, eu acho assim, fazer esse, esse papel aí da Guida nas, nas quartas-feiras, agradeço também, né, essa, a Guida entrevista, hoje a Amélia entrevista, inclusive a Guida. <risos> então, agradeço a Guida, agradeço a Vera, o doutor Alexandre, a Edilene, o Pedro, muito obrigada, eu acho que esse é um tema importante, e essa afirmação desse compromisso, eu acho que traz uma outra perspectiva para essa luta, que isso não significa que a gente não vai lutar, né, Vera, né, Guida? A luta continua, a gente está todo dia aí na luta, então, assim, agradeço, eu queria também é, agradecer o pessoal que está atrás aí das câmaras, né, que ajudou a gente aqui a, a, a transmitir, a fazer esse processo, que é o William, William, obrigada, Mariana, obrigada, que fez esse encontro acontecer. A gente tem que pensar que, às vezes, as coisas acontecem, tem gente ali atrás ajudando para que a coisa dê certo. Então, muito obrigada, gente. Obrigada ao pessoal que acompanhou a gente. Mandem, compartilhem. Esse espaço é para compartilhar mesmo. Quanto mais informação, mais participação a gente vai ter. Então, assim, meu muito obrigada, gente. Obrigada a vocês mesmos. Uma boa noite. E a gente se encontra na luta. É isso aí. E olha, tem mais uma coisa, gente. Não Fica é... Tchau, pessoal. Boa noite. Fora Jonas, fora Bolsonaro. É isso aí.